Nós estamos trabalhando também porque que o nosso jovem passa a interessar também que amanhã nós podemos ter aqui um fio de pescador, que seja um veterinário que seja um biólogo, que seja um cientista de alimentos. Então nós estamos, essa preocupação nós temos também que, é, que a cooperativa também envolva dentro desse contexto aí da política pública, que venha também é, trabalhar as comunidades para passar essa informação para ter esse conhecimento que a cooperativa não está visando só a lucro, está visando também a sociedade.